Em entrevista concedida no ano passado, o ex-piloto brasileiro de Fórmula 1, Nelson Piquet, utilizou um termo racista mais de uma vez para se referir ao heptacampeão mundial Lewis Hamilton. Recentemente, esse vídeo viralizou nas redes sociais e, nas primeiras horas desta terça-feira, Fórmula 1, FIA e Mercedes se manifestaram em apoio ao piloto britânico, que também falou no Twitter. Confira todos os detalhes do caso agora. O comentário com o uso de termo racista por parte de Nelson Piquet ocorreu no ano passado, quando o tricampeão comentava a batida entre o piloto da Mercedes, Lewis Hamilton, e Max Verstappen no GP da Inglaterra de Fórmula 1. Veja o trecho. É que esse acidente que o, que o Verstappen teve com o Hamilton foi meio parecido a esse que teve na, na. Acho que foi na Inglaterra. Em Silverson? É. Não, o, o, o, o, o Negui por... meteu o carro e deixou. Mas foi o que o Senna fez. Inovante. Não, o senhor não fez isso. O oh, o é o reto, reto. acho que ele não faria aquela curva? Ele? É. Nunca. Entendi. Não, ele foi para ele foi para fazer. Assim, aqui eu o ele ele de qualquer maneira. Ah. O Negrinho deixou o carro e é uma curva. É porque você não conhece a curva. É uma curva muito de alta. Não tem jeito de passar dois carros e ah. não tem jeito de você botar o carro do lado. Entendi. Negui fez de sacanagem. O vídeo é. ganhou repercussão na imprensa internacional e, nesta terça-feira, gerou manifestações públicas de repúdio da Fórmula 1. Mas a própria categoria, em nota oficial, por exemplo, não citou o nome de Nelson Piquet em seu comunicado. Linguagem discriminatória ou racista é inaceitável de qualquer forma e não faz parte da sociedade. Lewis é um embaixador incrível do nosso esporte e merece respeito. Seus esforços incansáveis para aumentar a diversidade e a inclusão são uma lição para muitos e algo com o qual estamos comprometidos na Fórmula 1. A Mercedes, a equipe de Lewis Hamilton, também se manifestou oficialmente sobre a linguagem usada por Nelson Piquet. Condenamos, nos termos mais fortes, qualquer uso de linguagem racista ou discriminatória de qualquer tipo. Lewis liderou os esforços do nosso esporte para combater o racismo e ele é um verdadeiro campeão da diversidade dentro e fora das pistas. Juntos, compartilhamos a visão de um automobilismo diversificado e inclusivo e este incidente destaca a importância fundamental de continuarmos lutando por um futuro melhor. O próprio heptacampeão mundial recorreu às redes sociais nesta terça-feira para responder à repercussão. Primeiramente, Hamilton postou em seu Twitter uma mensagem em português. Vamos focar em mudar a mentalidade, disse o heptacampeão. Pouco depois, Hamilton voltou a twitar, dessa vez em inglês, e clamou por ações contundentes de antirracismo. É mais do que linguagem. Essas mentalidades arcaicas precisam mudar e não tem lugar no nosso esporte. Eu fui cercado por essas atitudes e fui um alvo por minha vida toda. Houve muito tempo para aprender. Chegou a hora da ação. Enfatizou, então, Lewis Hamilton. O universo da Fórmula 1, portanto, se manifestou em cadeia contra a fala racista de Nelson Piquet ao se referir a Lewis Hamilton. O mundo tomou conhecimento do fato, apoiou o heptacampeão e criticou o ex-piloto. Vale lembrar sempre, racismo não tem lugar no esporte, no mundo, em lugar nenhum. Muito obrigado a todos, eu sou o Felipe Leite, até a próxima.